No anúncio da A7R4, um dos produtos que foram divulgados também é o um microfone Shotgun SMB1M. Um microfone digital que trouxe algumas tecnologias bem bacanas para você que precisa de um direcional de qualidade para suas produções. Uma das coisas que eu já gostei de cara nesse microfone é que ele não necessita de cabos. Nas câmeras compatíveis ele faz a conexão de energia e áudio diretamente, então você não precisa de uma bateria extra nem nada, é só encaixar na sapata multi-interface e sair gravando. Inclusive esse é um grande diferencial da Sony, a sapata multi-interface oferece conectividade de controles inteligentes para uma grande variedade de acessórios. Para usar ele você não precisa configurar nada na sua câmera, basta você encaixar ele na sapata que ele já está funcionando e todas as configurações do microfone você pode fazer na parte traseira dele, como supressão de áudio, mudar os modos de diretividade e regular o nível do áudio e o que o fato dele ser digital influencia na escolha. Bom, primeiro vamos deixar isso bem claro, porque as funções digitais desse microfone só estão disponíveis no momento né, para A7R 4 E o fator digital nada mais é que o som analógico que está saindo pela minha boca sendo convertido digitalmente direto no microfone, e essa informação vai para a câmera sem sofrer interferência de cabos. Outro destaque vai para os diferentes modos de diretividade desse microfone. Você pode estar usando ele de forma super direcional, unidirecional e omnidirecional. agora eu vou mostrar pra vocês cada um dos modos desse microfone. Começando pelo superdirecional, que é o modo onde vai captar melhor a minha voz, tá? Esse aqui é o modo superdirecional. Vou dar uma volta para vocês darem cuidado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. 1, 2, 3, 1, 2, 3 E esse é o modo que vai pegar menos do barulho externo Agora eu vou mostrar o modo unidirecional Que é o que pega um pouquinho mais de ambiente E esse aqui é o modo unidirecional Vocês podem ver que ele já pega um pouco mais do ambiente aqui do centro de São Paulo Então vou dar um outro jeito para vocês 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, teste, teste, 1, 2, 3 e esse foi o modo unidirecional. E agora eu vou pegar o modo que tem mais ambiente ainda, que é o omnidirecional. E esse aqui é o modo que pega mais ambiente, que é o modo omnidirecional. Teste 1, 2, 3, 1, 2, 3. Teste 1, 2, 3, 1, 2, 3. E esse foi o modo omnidirecional. Agora eu estou de volta ao estúdio, aqui tem uma qualidade um pouco melhor de áudio e eu estou usando uma Sony A7 III com microfone em modo super direcional para gravar essa parte do vídeo. E vocês podem ver que mesmo sem estar utilizando uma 7R4, você consegue ainda tirar muito bom proveito desse microfone com a 73. E assim seria também com uma 6500, uma 6400. Então, você pode estar adquirindo esse microfone pensando no futuro, porque com certeza a Sony vai investir mais dessa tecnologia nas suas próximas câmeras. Então, você pode estar trocando a câmera, mas mantendo o microfone. Então, para mim, essa é uma compra certa.